Salve, salve rapaziada, beleza? O samba Bajuziki. No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês aí a como completar essa insignia aqui do Pilar da Comunidade. Bem, bora clicar aqui nela. Tem que ativar o Steam Guard, né? adicionar o número de telefone, usar o aplicativo do Steam Guard para a em duas. em duas etapas. Isso daí eu já fiz no vídeo aí que é o aplicativo aqui para o Steam Guard para computador. Vai ficar aí no card ou na descrição do vídeo. É só ir lá, assistir uma transmissão. Deixa eu ver aqui, comunidade, transmissões. Pronto, use a lista de descobrimento da loja. Lista de descobrimento. Pronto, completamos. Atualiza, adicione um jogo à sua lista de desejos. Vejamos aqui, Among Us. Adicionou, pronto. É, atualiza, pronto. Jogue um jogo. Beleza, voltando aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? É, jogue um jogo, já fiz. É, Publica uma captura de tela. Vamos ver aqui. Pronto. Agora, capturas de tela. Colocar uma carinha. Envia. Pronto, publiquei. Agora, é, Publique um vídeo. Isso daí, depois eu tenho que vincular com a conta do Google. Aí, não tô muito afim, não. Mas é só vincular com a conta do Google. Do YouTube, né? É, inscrever-se em assim, um item na oficina. Veja o guia no painel Steam. Painel Steam... Guias da comunidade. Acho que já foi, né? Não. Veja um guia... Deixa eu ver isso Agora foi, né? Foi. Agora? Eu acho que esse jogo aqui não tem, tem da oficina, né? Acho que não. Depois eu vou ver o do SESGO. É, escolha um plano de fundo para usar no perfil. É, depois eu pego um lá com a minha outra conta. É, comente no perfil de um amigo. Bravo. Acho que já foi, né? É... Já completamos o nível 1. Agora, publique um status para seus amigos. É, deixa eu remover isso daqui, que eu não quero não. Não, depois eu removo lá. É, atividade, top. Avalie um conteúdo de... no seu feed de atividades. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Esse daqui. É, comente uma captura de tela de um amigo. He, he, he. Agora... Destaque uma assígnio no seu perfil. Colocar colecionador de jogos. É, buscar discussões de... De o que? De Steam. É, deixa eu ver. Do Blooms. Acho que já foi. Não. É, oficial bug report. Não sei o que lá. Acho que agora foi, né? Não foi, ué. Tá, agora foi. Use um emoji que ainda conversa. Agora aqui um emoji. Vamos usar ele aqui. Use um emoji. É... Experimente o mercado da comunidade, eu tô trancado Ainda tem que esperar o dia 19 Então até lá não posso usar o mercado da comunidade Faço uma troca Espera aí, eu vou mandar um, um, um plano de fundo aqui pra mim Deixa eu ver aqui, proposta de troca Nova proposta, Samuel é... Ah, tem que esperar 15 dias ainda Beleza, é só fazer uma troca e o plano de fundo é, Escrever-se no item da oficina. Oficina. Don't. Don't stop together, deixa eu ver aqui. Eu tenho que escrever em algum item. Cadê? Algum aqui? Esse daqui. Pronto. Agora completou aqui, né? É, agora avalia um item na oficina. Ainda não posso avaliar, né? É, tem que esperar 15 dias. É, mas o vídeo, isso daí, tem que vincular conta, eu não tô afim. Então, só falta o... fabricar um insignia. Nossa, tem que fabricar um insignia, velho. Não vou fazer isso daí, não. Escolha um plano de fundo para a pessoa usar no PFFV. Isso daí ainda não pode. Ah, é, é, analisar um jogo, né? Cadê aqui? vamos ver aqui o Boost td6 aqui ó vamos colocar aqui ó jogo top público é, você usou esse produto através de comprovamento ah tá não posso coisa ainda não beleza voltando aqui no outro dia aqui eu esperei acabar a restrição né Voltando no outro dia aqui, esse é bem... Vamos continuar aqui. Avaliar um item da oficina, beleza. Escolhi esse daqui. Sim. E adiciona os favoritos. Pronto, eu acho que esse daqui já foi confirmado, né? Sim. Agora, é, Fabrique um insignia. Tá, beleza. Eu escolhi esse daqui para comprar. R$1,24. Encomendamos aqui... Na moral, eu fico triste quando acontece isso, velho. Nossa, velho, machucou meu coração. Tem que gastar um real pra ocupar level, velho. Vai fazer o que, né? Vamos andar aqui, pronto. Vou fabricar insígnia. Pau, Goblin Caves. Um ícone, 66% de desconto, mais 5% de amigos na lista de amizade. Beleza. Acho que aqui já completou mais um, né? Fabrica uma insígnia, experimento o mercado da comunidade. E cadê o fabrica Uma insígnia? Cadê? Aqui. Já completou. Agora, eu tenho um, um plano de fundo para receber aqui, da minha conta principal. É só eu aceitar a proposta aqui, cadê? Confirma, aceitou. E pronto, agora clicar no inventário. Agora surf malzinho aqui. Apesar de quando eu fabricar uma signa, eu ganho um background, né? Ou oh, burrice, né? Mas fazer o quê? Plano de fundo. Mas esse daqui é mais bonitinho. Ou esse daqui é melhor? Nossa, negócio feio, velho. Melhor esse daqui. Pronto, imagino eu que já completou essa daqui né, já, e já fez duas e pronto, líder da comunidade. A do vídeo lá eu não vou completar porque pra mim é desnecessário né, ter que vincular uma conta do YouTube aqui. Mas tudo bem, aí eu já completou a insignia, líder da comunidade. Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês aí, se eu tiver ajudado deixa o like aí pra fortalecer o canal. E é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!